Salve, salve galera! Free Fire Magnata aqui na voz 016. Eita! 3x3 contra Squad, fié! 3 contra 3. Dali que dá não tem casa, não tem muro. 500 de HP pro time. Aqui no meu time, tá eu, meu namorado e o E Que medo do lado de lado! Está o Paquetão, a maluquinha, o Crio, coisa leve. Bora que bora, vejo, tá insanamente insano, trapicinho deixa o like aí e compartilha o vídeo só os humildes que vai compartilhar esse vídeo aqui e vai curtir é, é, meu filho, não tem essa não, se for mesmo você curte aí o vídeo aí, compartilha o vídeo aí, se não não precisa fazer nada não e sai fora aqui do canal aqui poucas ideias com você, não quero ideia com você não seguinte trapinho, seguinte do seguinte, vai seguinte que eu vou seguinte aqui, seguinte aqui, seguinte aqui. O que, que você vai achar disso aqui? Eu não sei se você tá vendo aí, mas eu tô aqui, postei o um vídeo aqui, se você caiu de bocão no vídeo aí, é o seguinte do seguinte. Você segue eu aí no canal aí, ativa o sininho das notificações, comenta o vídeo aí, tá ligado, tropinha aí? Bora que bora, filho. O vídeo tá insanamente insano, tá completinho aqui, sem corte, sem nada. Vou estar tá explicando detalhes por detalhes pra vocês aqui. Primeiro round aqui, 0x0. Você está vendo em primeiro round, só que é o seguinte seguinte do seguinte, minha internet está meio que Bugada aqui nesse primeiro round aqui E vamos que vamos, né Não tem essa de desculpa que a internet está ligada, não, mas dale que dale, bora que bora É a tropinha Tem um a menos, que Não sei se parece que um quitou lá do time desde lá Tem, tá. O peitão, o metralha tava tá ligado, não tá boa, 30, 23 Primeiro round, né? Acontece aí, caiu um ali, uma Mavadão deitou um e a Maria deitou o outro. Não, foi o matou os dois, achei que é mesmo. E bora lá, segundo round aqui, 1 a 0 aqui pro meu time e lá do lado de lá zero, né? Porque. Não nada ainda não. O de um na mão aqui. Tem uma lá que tá com a internet ligada, é o Facção Tá igual eu aqui né, mas a internet tá melhorzinha aqui Eu não sei se ele foi fazer alguma coisa aí no banheiro da uma necessidade, mas tá tranquilo Nem tá jogando meu time não, nem tá ganhando, tá favorável, só é isso E bora que bora, filho. vem de frente, vamos ver se vocês vão vir agora É, que vem que vem, cru. vem que vem, vem que vem, nada que dá -lhe. Magneta você tá vendo essas bolinhas aí que eu tô fazendo aí na né? tela tá aí, ó? É meu dedo, eu tô mexendo aí, ó. ó tá vendo? Ó, troca de arma, pá, mexendo ali, pá. É meu dedo, tá vendo lá, ó, ao mesmo tempo lá no, ó, é isso aí mesmo. Eu já tchum, analógico lá, tá vendo, pá, analógico. E ali do outro lado, é meu dedo, é meus dedos. É a movimentação do meu dedo aí, que, que eu faço aqui na tela aqui, tropinha, isso é aí mesmo. Mas eu tirei isso aqui, porque isso aqui me atrapalha às vezes. E eu vou de bocão, vai vendo Tê, tê, tê, tê, tá Vai, toma magnata É liquidália, só peito, Mata e aí logo, filho Ai Isso aí mesmo, curio Ai, maluquinho Vocês não saiu da base filho. Não sei porque mas Tamo junto, Eita Um a um o oh, bandeirão Eita Tá farpando, né, creio? Aqui vai, que vai, que vai. Filho. Agora você vai ver. O segundo, terceiro round aqui. 1 um a 1 um. Objetivo aí: sete partidas. Melhor de sete, né? Sete partidas. Fizer sete aí, primeiro aí, ganha. Né? Não tá valendo nada aqui, não. Só... Foi só um vídeo aqui, mas pra brincar aqui, tropinha, né? Tava mas descontrair na mente aqui, que fazia uns dias já que nós não jogava Aí eu criei uma sala aqui e do nada chamei eles aqui pra brincar aqui. Então vamos que vamos aqui. Não sei se eles sabiam que eu tava gravando, mas agora vai estar tá sabendo, porque tá aí no canal aí o vídeo tudo certinho e vamos que vamos. Eu vou no de bocão aqui da outra vez aqui, igual foi. Cadê vocês? Olha um aqui paradão. Eita, eita, tá capa. O outro tá parado aqui, ó. É. Não valeu aqui, né? Mas tá bom. Quem que é isso aqui? Vamos ver. Deixa eu na cabeça. Que capa que você tomou hein, doido? ai, filho. Você tá achando que você tá jogando com quem? É, é o Mabadão, fui eu. Vogo chama o teu fogo Mabadão, vai, vai, vai, Mabadão, vai, vai, Mabadão, ah, 2x1 um, filho, 2x1 um, no bagulho, 10 que dá deixa o like aí, tropinha. Você deixou o like aí no vídeo aí. Já falei, hein? Se você for humilde aí, você deixa o like no vídeo. Se não for humilde, você já para de seguir o aí no canal, aí poucas assim, ideias né? E vamos que vamos. Eita, eu tô de AWM na minha mão. Eu não sei jogar com essas gramas, não. Mas é isso. Ai, que Camp Campo de ar aí, tô fazendo outro no Natal aí. Se você puder participar, chama eu aí no zap aí, na descrição do vídeo aí, ó. Entra lá no no meu Instagram, a descrição também tá no vídeo aí. Aí você chama lá no direct, vou te passar meu Zap lá, vou explicar tudo certinho lá sobre o camp. Aí você participa. As informações do camp e as premiações que, que vai que eu vou sortear aí de prêmio para vocês aí eu vou deixar tudo na descrição aí tudo certinho aí, tropinha. Então vamos que vamos, a liquidez. Magnata do barulho, fi, é, do barulho, e aqui não é qualquer youtuber, não, é, esses caras que prometem aí, e não, não faz nada, não, o bagulho aqui é, é palavra de homem, fi, é moleque que tá falando, não, então, segue aí, continua seguindo aí, se você não for humilde aí, você não precisa estar seguindo aqui, não, sai fora aí do canal aí, que eu não preciso ser aqui, não, a gente é humilde aqui no canal, aqui, cada um, mais humilde que o outro, porque se não for humilde, você já raspa fora, filho. é, rasta fora, é, que tá. hum. dá aquele que dá filho. É do barulho aqui mesmo, não tem essa não. Então vamos. vamos, você vai pra onde hoje? Eu vou ficar aqui em casa jogando, vai, é. eu não sei o que você vai fazer, terceiro round, três é terceiro round. Tá indo um pouquinho pro quinto round aqui 3x1 aqui pro meu time Dali que dali Bora que bora O bagulho já tá emocionante aqui Que os caras não ganham mais Não sei o que tá acontecendo lá Peguei uma AW aqui Porque a distância é meio longe, né Tropinha E é o seguinte O seguinte do seguinte Não jogo de AW não, não sei se você sabe aí eu Não não jogo de AW, não sei jogar de AW, já logo eu falo mesmo, o AW me esquece, não é meu, meu foco. A AWM, uma que a AWM é pela ação, né? eu até sei jogar, mas tipo assim, não igual os caras jogam, Tem cara que joga pra caralho de AW e mobile ainda, viu? eu apenas sei brincar com ela, mas não falar assim eu o cara ruxar em mim lá eu tiver de AW, eu vou morrer você pode ter certeza agora o cara tiver de longe lá eu vou conseguir acertar um tiro nele é capaz até matar cê tá entendendo né tipo aqui assim ó tá vendo Não, granada para direita, tá? e tal tá, ó ó como é que joga o de AW, tá vendo não uma nada então levantei aqui mano é tacajé boa obrigado vitória quatro a um o vovodão tá jogando aqui, creio, o bagulho é doce, o vovodão não joga para caralho, Não ninguém. Cachorro latindo, cê Dá nem sei de quem é que Para com issozinho, para com isso. Eita. Uia. Cachorro é bravo, fio. Lá na casa dele, lá tá escrito lá, um, um, uma placa tem grandona, mãe. cuidado com o cão, mãe. Eu passo ali, eu passo até de... do outro lado da rua, eu não passo nem ali perto, não. O dia que tiver mais de bolha, eu vou, vou ali, vou ver se eu tiro uma foto do cachorro ali, pra vocês ali, pra vocês estarem tá vendo ali, certinho. Mas deixa pra lá, isso aí que... é perigoso, né, é perigoso. Tem que ser um hora mais calma. Cachorro tiver trancado. É, tá correndo perigo, não. Você acha que as coisas é fácil, remédio tá barato, bebê tá barato, não. Injeção não dá de graça não Eu Só não posto ali na UPA ali olha lá, mas né, Deixa esse negócio de cachorro pra lá Vamos ficar quietinho na nossa aqui tropinha, dá liquidado e toma na cabeça Eita, errei É, tropinha, Deixa esse negócio pra lá de cachorro ação ração não tá barata Tá ligado? O cachorro deve tá bravo Porque tá sem comida lá E a injeção também não é de graça não Se o cachorro me morder Não vai dar bom então vamos que vamos aqui Continuar com o vídeo aqui Sexto round concluído Vamos pro sétimo round aí agora Dali que dali Puxa que puxa O que que tá acontecendo aqui Não sei Os ah, cara tá regando, tá segurando ponto Tá ganhando ponto aí no gás vai ganhar ponto não filho. É, Malvadão aqui Tá jogando aqui é, Deus, viu, viu, malvadão. Vai, vai malvadão Eita Brincadeiras a parte, viu Tropinho? É, você se apega no que eu falei aí no vídeo aí não Se você se apegar, você tem que se apegar É o, o LX, é o LX É, desapega, da legalidade a WM aqui é esse mapa aqui que eu criei aqui Esse mapa que foi eu que fiz aqui Eu tirei tudo da escada, eu tirei tudo e não queria nada, sabia pedir nada não É luxação, é bora pra cima e todo mundo vamos deitou uma vadão, vou salvar você Vai ficar tranquilo, malvadão. Eita, o crio. Tchau na cara, que você Lembra que é Só peitar um tomando na cabeça. Agora subiu. Agora eu vou te frapar, que você mandou o bandeirão pra mim. Toma. Hum, magnata aqui pra você. É. Vou salvar aqui de novo, malvadão. Eita. É mais um monte pra você aqui, crio. Foi mal, viu? Brincadeira, viu? Me desculpa aí, mas... Você começou mandando um aí Você mandou um a mim aí Oitavo round Oitavo e último round aqui no vídeo aqui É isso aí mesmo, oitavo e último round Não vai ter boi aqui não Não vou deixar ninguém ganhar nada mais. Como você tá vendo aí ó Seis a um Eita até vergonha, velho. foda o -se, bagulho. É seguinte, seguinte, seguinte, você vai seguinte aí que eu vou seguinte aqui, E eu vou seguinte aqui, tá vendo? É só jogar pra cima, Ele está segurando ponto no gás. Tá segurando ponto no gás, vamos que vamos. Não quer saber não, né? eu vou pra cima. Eu já deito o frio com um tirão na cabeça. E a maluquinha tá ali escondida e toma na cabeça também. Dá liquididade, deixa o like aí tropinha. Compartilha o vídeo aí pra geral. Não tá brincando aí. Diário que eu vou estar tá fazendo aí, eu vou deixar a descrição, todos os negócios, tudo na descrição do vídeo aí. Você compartilha o vídeo aí pra nós aí. Vamos que vamos, dá liquidade. Tamo junto, é o Magnata